entrar atrás do microfone dele aqui ó bom aqui está as duas variônicas na mão foca mais nessa aqui aqui está as duas na mão é, agora esses três passos é o mais importante as a, a, a variônicas chegou aí para o cliente ele tem que começar com os três passos se ele não começar ele já começa errado ele já, já vai sair caçando coisa que ele nem sabe o que está caçando agora é o seguinte, os três passos é muito simples e o pessoal tem quebrado a cabeça aí com isso aí tem feito um monte de perguntas entrado no whatsapp aí fazendo perguntas doidadas os três passos, é um dois no terceiro, quando você dá a ordem para elas, elas te dá a direção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 Toca as vagas então, a... então tá aqui ó eu tô na posição de dar a ordem pra elas então eu vou dar uma ordem para elas caçar um veio de água então varionica caça um veio de água e me dá a direção dele um dois três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 procura um veio de água e dá a direção dele ó. um, dois, três, as varas pendeu já lá pro lado que tá as varas pendeu tudo para a esquerda porque ó, o poço tá de lá, então eu dou meia volta no corpo ó aconteceu eu já tô na direção dele, agora eu posso caminhar aqui que eu vou sair na direção dele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 Ainda falta umas coisinhas para terminar mesmo. Falta ainda colocar umas coisinhas. E até o próximo vídeo.